Kyber Network já valorizou mais de 260% em apenas 100 dias. Isso mesmo. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar o porquê isso aconteceu, o que Kyber Network faz e se você ainda tem uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Bem-vindos ao canal Investe Fachini, eu sou o Fábio Fachini e se você gostar desse vídeo, se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever porque é muito importante para eu continuar trazendo vídeos com qualidade para você. Kyber Network foi lançada em 2017 alcançando aí uma capitalização, uma arrecadação de mais de 50 milhões de dólares para investidores privados e desde então vem trabalhando no seu projeto. Nos últimos 90 dias, 100 dias, ele conseguiu uma valorização de mais de 260%. Isso é muito importante, está sendo uma referência no mercado de criptografia, inclusive alcançou aqui picos de preço máximo com um altíssimo volume de negociação. E agora a gente pode aqui se perguntar, Fábio, isso aqui é um topo, esse projeto ainda tem mais coisa para entregar? esse projeto está legal para entrar ou o preço dele está muito esticado. Então primeiro vamos entender o que é Kyber Network, o que, que faz para você entender se você quer ou não participar dessa jornada. Fazendo um overview aqui de Kyber Network, ele é um agregador de swap de DEX. Então hoje a gente tem lá a Pancake Swap, a Uniswap, a Kik Swap, a Joy. São várias corretoras descentralizadas. E quando você quer comprar um token, né, fazer a troca de um token, o swap, você precisa cotar na sua corretora descentralizada preferida ou você cota em várias corretoras para ver onde vai ter a melhor condição de derrapagem, de taxa de transferência. Isso é uma operação que você tem que fazer de forma manual. Um agregador de DEX, que é o caso da KyberSwap, ele faz justamente isso. Então, em uma tela única, por exemplo, esta daqui, você consegue fazer a cotação na melhor operação, no melhor preço para você. Eu fiz aqui uma simulação porque eu só acredito vendo, né? Então eu entrei aqui Swap, conectei minha carteira e eu simulei aqui comprar ADA. Ele está falando aqui que eu vou economizar 37 centavos em comparação se eu comprasse direto na Swap, porque aqui ele trouxe a piscina de liquidez da Biswap como sendo a melhor nessa operação. Então vamos dar uma olhada aqui, uma, um BNB compraria 424 Vamos dar uma olhada aqui na PancakeSwap, um BNB aqui compraria 423 962. Então como vocês podem ver, na PancakeSwap eu conseguiria comprar um pouquinho menos do que aqui direto na Biswap ou direto aqui na Kyberswap. E aí a gente tem essas duas opções, né? Você pode entrar em praticamente todas as corretoras onde tem liquidez do token que você está procurando, ou você entra aqui nesse agregador de DEX, por exemplo, e ele vai já te falar onde está melhor o preço. E aí você pode ou comprar direto aqui, ou inclusive ir lá na Biswap e comprar direto lá também. A ideia né, é que as pessoas acabem utilizando aqui a Kyber Swap porque já está aqui na tela, já é mais fácil, você não precisa ficar mudando, conectando em outros lugares também. E aqui você pode escolher também se você quer o um melhor retorno, ou seja, maior quantidade de moedas, ou se você quer pagar menos taxa, que é basicamente o caso ali da rede Ethereum, né, onde você tem aquele problema de taxa, você também pode escolher aqui para ter um caminho mais fácil de transação para pagar menos taxa. E aí eu achei bem interessante, porque ele traz aqui né, sem nenhum segredo para você todas as informações que estão acontecendo na tela. E para quem ainda não sabe, né, uma DEX ela funciona com um motor de formação de preço automático. Então você, como um provedor de liquidez, vai lá, coloca o seu dinheiro lá em uma piscina e esse dinheiro dentro da piscina, por exemplo, de BNB, ele vai servir para as transações, para as trocas daquela moeda, e o seu dinheiro serve de liquidez, e isso que forma a piscina de liquidez. Ele é um formador automático de mercado, porque não necessita de ninguém ir lá e controlar isso, é um algoritmo computacional que faz, e é assim que funciona as corretoras descentralizadas. Porém, cada uma tem a sua especificidade. Variação em relação ao próprio algoritmo, ao como funciona tudo isso. Então você pode ter uma taxa melhor em um, outra taxa melhor em outro. A própria quantidade de liquidez dentro da piscina de cada corretora descentralizada também vai determinar a derrapagem, a taxa que você vai pagar e você teria que cotar isso manualmente. Quando você tem aqui um agregador desse serviço, fica mais fácil para você. Então, a gente já entendeu aqui o primeiro ponto, que eles são um agregador de swap de liquidez de corretoras descentralizadas. Além disso, eles também fornecem esse mesmo tipo de serviço para os aplicativos da blockchain. Então você é um desenvolvedor de aplicativo, por algum motivo você precisa ter uma troca ali no seu aplicativo e você teria que fazer a conexão, por exemplo, com a Swap, com a Uniswap, com várias outras corretoras descentralizadas. Se você utilizar aqui a aplicação da KyberSwap, você consegue conectar toda a rede que ela está inserida de uma forma única, de uma forma fácil e amigável. Então isso também ajuda bastante os desenvolvedores para conseguirem solucionar o problema da liquidez nas operações DeFi, que também é um problema bem grave que várias pessoas né, tentam solucionar, Cada um, né, vamos supor, você vai lançar o seu projeto, seu aplicativo, você teria que pôr liquidez, você tem que pôr ali o contrato inteligente, você tem que fazer tudo isso. A Kyber Swap, ela está tentando solucionar isso, trazendo todas as piscinas de liquidez para um lugar só, com um contrato inteligente só, isso tudo de forma transparente na blockchain para você conseguir operar da forma mais simples possível. Além disso, tem uma coisa bem interessante aqui, que é o Discover, que eles colocaram na plataforma deles. Através de análise de dados on-chain, eles conseguem aqui, via algoritmo computacional, é, de certa forma prever qual que é os tokens que estarão em tendência em breve. Então aqui a gente tem duas abas, a tendência em breve e a tendência nesse momento. A tendência nesse momento, basicamente eles pegam ali o CoinMarkup, o CoinGecko, pega lá o que está que em tendência e coloca aqui. Esse tendência em breve, eles analisam via sistema, volume de negociação, quantidade de negociação, preço, várias outras coisas que o algoritmo vai selecionando e colocando aqui Pra gente quais tokens tem possibilidade de entrar na tendência agora Pode ser que eles não estejam na tendência agora Mas pode ser que em breve eles entrem na tendência E continuarem com esse movimento que estão acontecendo E aí tem cinco páginas de token aqui para você dar uma olhada Às vezes vai ter algum que você já conhece Algum que você não conhece também E eu achei bem interessante Porque normalmente a gente está acostumado a ver Só a tendência no momento E aqui tem a tendência em breve Então se você é um cara que Busca né, oportunidades além da visão, você pode usar essa tendência em breve aqui para dar uma filtrada e estudar melhor ainda esses projetos. Obviamente, como está escrito aqui, não é nenhum tipo de indicação financeira, tá? Isso aqui é um estudo que eles estão fazendo, até de forma ainda bem iniciante, mas eu achei bem interessante. Eu sei que outros mercados já usam, né? Empresas dedicadas a investimento em criptografia já usam também esse tipo de avaliação algorítmica para ver o que que vai entrar em tendência, porque existe sim um certo padrão de envolvimento com volume, com preço, quantidade de compra, de venda. Isso mostra uma possível alta do preço ou movimentação do preço. Então é interessante você dar uma olhada aqui, ver se tem algum token que você gosta tal, e ficar de olho. Quando você entra aqui em tendências que realmente estão no momento, você tem aqui a opção, inclusive, de ligar a, o analisador deles para mostrar somente os tokens que eles identificaram que iam entrar em tendência e que realmente entraram. Como a gente pode ver aqui, tem essa lista dos últimos um dia, né? Na verdade, você pode colocar aqui um dia, sete dias. Então, você vê que sim, tem aqui bastante coisa que eles identificaram que poderia entrar na tendência e que realmente entraram na tendência. Então, um serviço bem interessante, bem bacana. Mas em relação ao preço, agora que você já sabe o projeto, o que, que ele faz mais ou menos, você já tem um pouquinho mais de conhecimento para tentar entender o que, que pode acontecer ou não. Da minha visão... Eu acho que o preço deu uma boa esticada, não tem nenhuma notícia efetiva de grande destaque que vá mudar realmente o patamar desse projeto. Obviamente ele está caminhando com coisas interessantes acontecendo, então novas parcerias, novas redes, novos tokens, isso vem acontecendo de forma constante. Então eu acredito muito mais num movimento de tendência de alta de longo prazo do que essas estilingadas aqui diárias, que é bastante perigoso. Então eu acho que pode vir sim uma correção aí a curto prazo, mas no médio e longo prazo eu apostaria nesse projeto aqui como um dos projetos de destaque, ele já entrou ali no top 100 do CoinMarkup de capitalização, mas eu acho que ele pode chegar no top 50 sim, sem muita dificuldade, porque é um projeto que é inovador em relação a agregar pool de liquidez e ele também está trazendo uma nova forma de gerar pool de liquidez, que é um novo algoritmo que promete ser mais eficiente do que o algoritmo atual que as corretoras descentralizadas utilizam e se realmente isso for validado pelo mercado, pode ser que muita gente queira colocar liquidez dentro desse algoritmo deles, fazendo assim o projeto valorizar bastante. Hoje, tem cerca de 200 milhões de unidades de moedas em circulação, é, quase 20% ficou com a equipe, investidores e tal, e tem ali uma parte de 15%, 16% que ficou reservada para a empresa, o restante... Seria os 60%, 63% que foi comercializado e está disponível para circulação. Também é possível aumentar ou diminuir esse número, esse supply, porque a governança dele é feita justamente através desse token KNC. Se você é dono do KNC, você pode fazer o stake, pode participar da votação, porque é uma DAO, a empresa então é governada pela comunidade através de votos de quem faz o stake do token, ganhando recompensa ainda inclusive. Então é uma coisa interessante para longo prazo eu acredito que vai sim valorizar aí até o final do ano, porém esse preço que está agora, eu não sei se ele vai ser sustentável no curto prazo. Provavelmente vem aí uma correção de preço caindo ali mais próximo dos 3 dólares novamente para depois continuar subindo de forma gradual, perene, sustentável a longo prazo. Mas isso daí a gente só vai saber quando acontecer, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se você se interessou por esse token, por esse projeto e pelo modo que eu trouxe aqui a explicação para vocês, não se esquece de se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!